Olá meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos fazer uma introdução em relação às ideias sobre funções diferenciáveis que são relacionadas. Aqui nós fomos informados que as funções diferenciáveis x e y são relacionadas pela seguinte equação: y é igual à raiz quadrada de x. E algo interessante é que aqui está sendo dito que ambas as funções são diferenciáveis. Sendo assim, até mesmo x é uma função, ou seja, deve ser uma função de uma outra coisa. O problema diz que a derivada de x em relação a t é 12, e ele pede para encontrar a derivada de y em relação a t quando x é igual a 9. Bem, vamos ter certeza que nós entendemos isso. Então, está sendo informado que tanto x quanto y são funções. Indiscutivelmente, ambas são funções de t, já que y é uma função de x, que é uma função de t. Então, y também é uma função de t. Uma forma de pensar sobre isso é se x for igual a f de t. Como y é igual à raiz quadrada de x, então, y é igual à raiz quadrada de f de t. Outra forma de pensar isso é que, se você colocar t como entrada em sua função f, você vai produzir x. E Então, se você colocar isso como entrada na função raiz quadrada, você vai produzir y. Sendo assim, você pode apenas ver isso aqui como uma grande caixa, em que y é uma função de t. Mas agora vamos realmente responder a sua pergunta. Para resolver isso, só temos que aplicar a regra da cadeia. A regra da cadeia nos diz que a derivada de y em relação a t vai ser igual à derivada de y em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Então, vamos aplicá-la a essa situação particular aqui. Vamos ter a derivada de y em relação a t sendo igual à derivada de y em relação a x. Bem, isso é o quê? Bem, y é igual a raiz quadrada de x. Você também pode escrever isso como y sendo igual a x elevado a meio. Fazendo dessa forma, podemos utilizar a regra da potência. Sendo assim, a derivada de y em relação a x é igual a meio vezes x elevado a menos meio. Então, vamos escrever isso: meio vezes x elevado a menos meio. Aí, isso vezes a derivada de x em relação a t. Bem, vamos ver. Nós queremos encontrar o que temos aqui em laranja. É isso que o problema perguntou. E ele nos disse que quando x é igual a 9, a derivada de x em relação a t é igual a 12. Portanto, temos todas as informações necessárias para resolver isso aqui. Então, isso vai ser igual a ½ vezes 9 elevado a 1 sobre 2 negativo vezes dx dt, ou seja, a derivada de x em relação a t, que é igual a 12. Então, vamos ver aqui. Isso é igual a 1 sobre 2, vezes 9 elevado a menos 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 9 elevado a 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 3, ou 1 terço. Isso vezes 12. Agora, temos que dy dt é igual a, resolvendo aqui os denominadores, temos 1 sobre 2, vezes 1 sobre 3, que é igual a 1 sobre 6. Multiplicando isso com 12, temos 12 sobre 6. Então, a derivada de y em relação a t, quando x é igual a 9, é igual a 12 dividido por 6, que é igual a 2. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!